Vou gravar uma parada aqui porque eu tô falando muito pouco aqui no Instagram. Para de saco do Medina, velho. Medina é bicampeão do mundo. Vocês aí, oportunistas, né? Que estão andando no surf aí, né? Porque ninguém falava p de surf, cara. O Medina é um monstro. Ele é bicampeão do mundo. E parabéns ao Ítalo. Parabéns pela sua medalha de ouro. Agora vocês aí, oportunistas que estão metendo pau no menino bicampeão do mundo porque tal ele quis levar a esposa esquece isso o Medina é bicampeão do mundo e parabéns ao Ítalo cambada de oportunista de falar mal do menino Medina é ídolo